Nós acabamos de lançar na consulta regional... Para o segundo Congresso Mundial de Reia, que foi em São Paulo, a CAPES esteve com a gente, diretoras do MEC também, porque vai ter o segundo Congresso Internacional esse ano, que vai ser na Eslovênia. O primeiro foi em 2012 em Paris, na UNESCO, e agora a UNESCO, junto com o governo da Eslovênia, vai organizar o segundo Congresso. E a, o Comitê de Organização tem feito eventos regionais em cada região do mundo. Então, a nossa foi aqui no começo de abril. E nós, Educa Digital, que somos a organização da, cidade, da sociedade civil que vem trabalhando pela causa da educação aberta nos últimos seis anos, desde que a gente existe, a gente se juntou agora. A gente já tinha uma parceria bem forte com o Tel na Unicamp, desde que a cátedra surgiu, e a gente reuniu no Iniciativa Educação Aberta, que é uma plataforma onde a gente vai trazer uma série de conteúdos, referências, publicações que a gente vem fazendo esses anos todos. Uh, por exemplo, o que, que o, o Iniciativa Educação Aberta vai ter? Então, a gente vai colocar iniciativas e projetos que a gente já fez na área, publicações, o livro REA, tá, a gente trouxe aqui alguns para vocês verem, guia REA para educadores, a gente vai ter referências, artigos acadêmicos, vai ter também formação, então a gente está fazendo um curso agora para a Universidade Aberta do Brasil, um curso de REA, e que depois vai se desdobrar para gestores e para educação aberta também, estamos agora empreendendo um referatório de REIA, que vai se chamar RELIA. Por que o LI? Porque são recursos educacionais com licenças abertas. que a gente vai falar muito aqui a diferença do aberto e do gratuito. Eu preparei essa linha do tempo aqui, porque essa que a gente fez foi para a gente contextualizar Toda essa questão de REA, de educação aberta e o que, que isso, como é que isso chega aqui no Brasil, né? Como a gente vem fazendo esse trabalho? A partir de 2011 a gente começou a fazer a gestão do projeto Reabr aqui no Brasil, que tem esse foco de advocacy, de política pública. Como que a gente faz uma luta por essa causa, de que a REA comece a ser de fato política pública do Brasil. A gente teve alguns ganhos em 2011, que foi o decreto municipal de São Paulo, que eu acabei de falar. A gente tem um projeto de lei federal tramitando, de 2011. Agora, acho que já chegou para o MEC, já teve revisão, relatoria, o MEC está tá, é, olhando para ele, trabalhando para ele, mas a gente acredita muito mais nas práticas de gestão do que propriamente na lei. A gente não acha que uma lei, de fato, vai fazer, vai provocar, vai provocar práticas sociais. A gente precisa entender o que, que isso significa de fato no nosso dia a dia. Tivemos um, um projeto de lei estadual que chegou a ser aprovado lá na Lespe, em São Paulo, mas o governador vetou e a gente atribui muito a falta de conhecimento, porque uma das, uma das razões era: ah, mas já tem tudo, está tudo gratuito. Só que o gratuito não é aberto. Aí tem os livros, Caderno Ré para professores, o livro Réia que está aqui também, a gente trouxe, está disponível online. A UFBA vende. Então, ele é CC BY está disponível online, mas quem quiser o material impresso, compra na livraria da UFBA. Ou seja, nem tudo que é aberto é gratuito, né? Posso, posso ter materiais abertos que são comercializáveis. A gente fez uma consulta regional Américas para o primeiro congresso da Unesco, que foi. É, em, em Paris, em 2012, te teve, tivemos uma delegação brasileira, os deputados foram, que estavam fazendo os, os projetos de lei, organizações que a gente chamou, academia, e a gente, o MEC, naquele momento, não estava. Então, por isso que agora, no segundo, tem que ir tem que ir, é representante do MEC. Aí a gente fez, em 2013, a primeira formação nas diretorias do MEC. Não sei se tem alguém... Ah, ah, tem alguém daquela época aqui. É, alguns talvez lembrem... Que, que a gente fez essa primeira formação. Depois a gente começou a fazer uma série de formações em secretarias, né, secretarias que já estavam desenvolvendo alguma coisa com licenças abertas. O TEL e a na, pela UFBA e a UFG criaram um primeiro curso online de REI, foi uma primeira tentativa na plataforma do Colivre, como é que chama mesmo? Nosfero, que é outro software livre de rede social. O que mais que a gente teve aqui? Em 2014, foi a fundação da Cátedra, a gente fez uma carta compromisso para os então candidatos a todos os cargos na época. Carga, a carta não só para o candidato, mas para o eleitor também, que tá, agora a gente está migrando tudo isso para o Aberta.org. O Mira, que foi aquele apoio para o Mapa Global o prêmio à rede, que a gente ganhou pelo projeto Reia, Depois a gente conseguiu em 2015, alguém foi nesse seminário internacional que a gente conseguiu fazer lá no Congresso... Dos com a Câmara dos Deputados, que foram as comissões de educação e cultura que organizaram o Congresso. A gente, a gente faz esse trabalho vamos fazer, é importante. Mas quem organizou, de fato, foi as comissões. E foi muito legal, porque a gente trouxe convidados internacionais para falar de política pública dos Estados Unidos, da, da Eslová Eslováquia, né? Eslováquia né? que é o Ian O é, que mais? Fizemos a primeira formação da CAPES o estudo de portais Réia, que o grupo do TEL fez. A, tivemos a lei aprovada no DF. Aqui no DF tem uma lei estadual, né, lei estadual do DF, de distrital sobre Réia. Então, já nós temos duas políticas públicas de fato no Brasil. O decreto municipal de São Paulo e a lei distrital do DF. Aí nós tivemos, em 2006, a, a cocriação do plano de ação que o Aureliano falou no começo, para vocês, do OGP. A, a, a OGP e a CGU criaram um grupo diverso de pessoas, de, pessoas, de instituições, da sociedade civil, empresas, e MEC, FNDE, algumas secretarias, para a gente pensar nesse compromisso de recursos digitais, que foi votado. Antes de dele acontecer, alguns compromissos foram colocados em chamada pública e o de recursos digitais foi um dos mais votados. Aí a gente participou, acho que foram umas três reuniões, para a gente conseguir definir esse, esse compromisso... A gente teve o fórum na Polônia, que foi a primeira vez que eu consegui levar o MEC numa ação, num, num evento mundial desse tema, foi muito importante. Depois que mais que nós tivemos esse estudo que o, o Sérgio mostrou, porque a gente também quer falar de dialogar com o mercado, dialogar com quem produz para a educação, porque é possível pensar em novos modelos de negócio. E a gente está agora fazendo o curso Ré para a OAB e estamos nesse momento. Tivemos a consulta regional Américas, estamos nos preparando para o segundo congresso lá na Eslovênia. Estamos fazendo o guia para gestores, que é por isso que a gente está aqui. né? Depois a gente vai gravar tudo isso, vai editar, pra... porque o guia vai ter a publicação e o site da publicação também. Então a gente vai pôr referências todas que a gente está usando. E o Relia que está sendo feito.